Olá pessoal do F1 Horizon, hoje estou trazendo aqui mais um vídeo de Fórmula 1 aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês um top 10 das melhores fotos que eu mesmo tirei é, do Fórmula 1 2018 e do Fórmula 2019 vamos lá para o top 10, mas antes, deixe o seu like, beleza? e também... Você, se você quiser usar essas fotos nos seus vídeos do YouTube ou qualquer outra coisa, vocês podem usar, tá autorizado. E se vocês quiserem, vocês podem comentar uma opinião diferente da minha aqui, do top 10, né? Que eu vou colocar do último lugar até o primeiro, beleza? Daí vocês podem comentar aí se a sua opinião é diferente, se o primeiro deve ser o segundo, né? E tal, vocês comentem aí uh, o seu top 10. E fui eu.